Quando paramos para conhecer o verdadeiro significado das palavras obrigado e gratidão, nos deparamos com algumas surpresas. Ambas parecem palavras de agradecimento, porém com uma sutil variação que faz toda a diferença. A origem da palavra obrigado vem do latim obrigare, que se traduz ligar, amarrar. Se olharmos no dicionário a palavra obrigado, significa que se sente devedor de um favor, agradecido, grato, quer dizer que você está agradecendo e ao mesmo tempo está se sentindo devedor de um favor. Mesmo que nunca seja cobrado, vem o sentimento de que você deve algo ou de uma obrigação. Você está perante o universo assumindo uma dívida com aquela pessoa, sendo assim, é isso que o universo registra e te envia. Já a palavra gratidão vem do latim gratia, que se traduz graça. Sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor ou algum benefício. Você demonstra sentimento e respeito pelo gesto da pessoa, sem o sentimento de que se deve algo em troca. Ser grato é um gesto saudável de trazer para a vida mais positividade. Então lembre-se, quando você diz obrigado, é como se você ficasse devendo algo à pessoa ou assumindo uma obrigação. E quando você diz gratidão, você está mostrando o seu sentimento de reconhecimento por ela. Agora que você entendeu a diferença entre as duas formas de agradecer, qual você pretende usar? Thank you.